Olá, bem-vindo à terceira aula da Semana do Design de Interiores e, nessa aula, eu quero falar para você coisas importantes relacionadas ao gerenciamento de obras. Então, essa terceira aula, eu preparei aqui esse tema, o que é essencial para gerenciar uma obra de interiores. Então, vou passar para você aqui algumas coisas importantes para você saber antes de gerenciar uma obra de interiores. Muito bem, então esse primeiro ponto que eu quero comentar com você é sobre a importância do gerenciamento de obras. O gerenciamento de obras, ele está totalmente ligado, o sucesso do gerenciamento de obras, um, um bom gerenciamento de obras, ele está totalmente ligado com o prazo de entrega, ligado com o custo da obra e com a qualidade do serviço executado. Tá? E o gerenciamento de obras, ele é fundamental para garantir a entrega com qualidade e precisão da obra. Então se você não tem um bom gerenciamento de obras, você pode entregar uma obra com problemas de custo, com problemas de execução. Então isso traz aí insatisfação do cliente. Quanto mais você trabalha no gerenciamento de obras, é mais garantido que você chegue no final da obra atendendo esses três pontos, que é a qualidade, o custo e o prazo de entrega. Então o gerenciamento de obras vai trabalhar nisso, vai trabalhar buscando esses três itens. E aí utilizando diversas ferramentas, como por exemplo, é, os orçamentos, como os cronogramas para controle né, para do, do tempo de obra, do que... É, de que atividade entra antes do que a outra. Então isso é muito importante para você entregar aí uma obra com qualidade. Por isso que é muito importante um gerenciamento de obras completo e eficiente. Outro ponto importante no gerenciamento de obras que você precisa conhecer muito bem são as etapas do, de uma obra de interiores. Então eu tenho aqui uma lista de atividades de uma sequência aonde tem alguns itens que eles entram em conjunto um com os outros e eu vou contar isso para você agora tá? então não, não é que essa lista é uma lista fixa que eu tenho que seguir exatamente essa ordem mas é uma referência para você tá então por exemplo proteções eu preciso proteger por um piso que eu não vá demolir né tenho que proteger uma porta que não, não pode mais riscar porque ela já foi pintada. Essa porta não receberá nenhum outro tipo de pintura. Eu tenho que proteger vidros de sacada, vidros de portas entre é, as varandas, né? Varanda e sala de estar, caso você não vá retirar. Então, essa, fa essa fase de proteção é importante porque é melhor você proteger do que você ter que restaurar depois alguma coisa que foi danificada, Tá? Depois dessa, das proteções, eu venho com a parte de demolição. Né? A parte de, de demolição, eu vou seguir aí um projeto, um projeto executivo, por exemplo, né? e tem lá uma parede para ser retirada, tem um piso para ser retirado, ou um forro para ser retirado, e eu vou acompanhar isso do, no projeto e vou executar essa fase de demolição. Essa fase de demolição, ela gera muito entulho, né? porque eu vou tirar aí um piso às vezes um piso pequeno, parece um ambiente pequeno, mas a hora que você retira o piso, mais o, a, a massa que foi de assentamento do piso, isso começa a gerar um, um entulho muito pesado e você precisa é, fazer o descarte. Muitas vezes esse descarte gera vários sacos de entulho aí você precisa contratar uma caçamba para retirar. Depois do descarte vem a parte de reconstrução. tá a reconstrução de paredes, caso você tenha demolido uma parede para ela ser construída em outro lugar, ou então você vai, vai construir né, uma parede de drywall que não existia para divisão de um ambiente. Né? Então vou trabalhar na reconstrução colocando um piso novo onde foi retirado. Então é essa, é essa fase, é essa parte aí que vem. Né? Então eu preciso... É, sempre está ligado aí no projeto, projeto executivo, que é muito importante, eu vou falar disso daqui um pouco. E aí, nessa fase de reconstrução ainda não é uma fase de acabamento fino, então eu não vou colocar é, revestimentos de madeira, não vou colocar nenhum tipo de pedra ainda, nem torneira, essa fase é uma fase pesada, então chega a instalação elétrica junto com ar-condicionado e instalações hidráulicas, isso tudo vai entrar quase que ao mesmo tempo, tá? É, a instalação elétrica um pouquinho antes da entrada do gesso, porque às vezes eu preciso colocar, passar conduíte, passar fio, né? Então, eu, antes de fechar o gesso, legal é quando o gesseiro consegue entrar muito próximo do eletricista, porque existe aí essa conversa entre eles, do que vai ser executado antes, porque se o um gesseiro vem e fecha todo o forro, depois fica muito difícil de criar novos circuitos aí de elétrica. Então, precisa haver aqui uma interação nessas duas partes. Então, você precisa estar tá na obra gerenciando esse tipo de atividade, tá? Quem entra primeiro, quem entra depois, e isso aqui entra tudo lá no cronograma que eu vou falar para você na próxima aula. Ah... Depois, maciamento de portas e paredes, né? eu posso trabalhar aí depois de desenvolver a parte de instalação elétrica, ar-condicionado, que também faz aí, muitas vezes faz muita quebradeira, instalações hidráulicas, mudança de pontos de hidráulica. Né? Então, depois disso, eu venho fechando tudo, tudo que foi quebrado e posso trabalhar com maciamento de portas e paredes, e aonde entra aqui uma pintura, uma pré-pintura, né? Eu posso desenvolver aí uma pintura geral do apartamento, sabendo que eu preciso retoque depois é, em alguns pontos, em vários pontos e a última demão, porque algumas atividades elas acabam sujando um pouco a parede quando elas são instaladas, né? Por exemplo, a marcenaria, a marcenaria acaba sujando um pouco a parede se você colocar pedra de pedra de pia granito, né? então isso acaba é, às vezes estragando um pouco a pintura. Então precisa é, fazer aqui uma pré-pintura, depois uma pintura final na uma última demão e alguns retoques que são necessários. Então o pintor vai acabar ficando ou em algum outro, trabalhando em algum outro ambiente, né? ou de repente na pintura de portas de algum ambiente que está é, que não está sendo trabalhado, então você precisa gerenciar essa entrada do, dos funcionários, né? Para que não aconteça aí nenhum tipo de desordem na hora de executar esse tipo de serviço, né? Onde o pintor vai acabar atrapalhando a marcenaria, a marcenaria vai acabar atrapalhando o gesso, então tem que tomar cuidado, tem que organizar tudo isso para que seja feito de forma equilibrada, coerente, né? sem precisar é, estragar algum outro tipo de serviço. Eu não posso, por exemplo, executar a marcenaria antes do gesso. O gesso vai acabar estragando todo o tipo, todo trabalho de marcenaria. Eu não posso colocar é, o gesso depois de entrega de móveis. Então, tudo isso eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que prestar atenção numa ordem, numa sequência. Isso tudo, quem vai fazer, quem vai executar é o gerente de obras. É quem estiver executando essa, esse acompanhamento, que pode ser um gerente de obras de um escritório, pode ser o um, um design de interiores, pode ser um arquiteto que esteja fazendo, o dono do projeto, né? Ou não, eu já fiz um gerenciamento de obras de um outro cliente, de um outro arquiteto que fez o projeto, ele não era da minha cidade, e acabou passando para eu desenvolver o gerenciamento de obras. Também pode acontecer, tá? Depois dessa... Pré-pintura aí, vou trabalhar aí com alguns revestimentos, revestimento é, pisos, por exemplo, revestimentos de azulejos, revestimentos de pastilhas, todo tipo de revestimentos, né? E o eletricista, ele também vai entrar algumas vezes na obra, ele não vai passar o tempo inteiro lá. Mas você percebe que ele trabalhou ali nas instalações elétricas lá no começo, que eu precisava que ele entrasse antes junto lá com o gesseiro. E depois ele veio instalando luminárias, depois que já tinha feito aí muita coisa na obra. Já tinha instalado revestimentos, já tinha feito uma pré-pintura. Depois ele vem aí instalando as luminárias, que é só fazer as ligações. Ele já puxou fio, ele já inst instalou o né? então isso tudo já foi executado. E aí, marcenaria aí planejados, entra essa parte. Essa parte aqui eu preciso contratar lá no começo, né? então isso por isso que é importante usar aí um cronograma de obra para a marcenaria fazer a entrega aqui nesse momento, porque eu não posso entregar a marcenaria, como eu já tinha dito, né, antes do gesso. Então a marcenaria tem um momento exato ali de entrega. Depois eu preciso da marcenaria, vem uma, um retoque de pintura, né, como eu já tinha falado com vocês, e algumas coisas ainda acabam terminando junto com a marcenaria, alguns serviços que podem ficar aqui pendentes, e aí eu preciso de uma limpeza de obra, uma limpeza final. Eu posso executar uma limpeza antes da marcenaria, uma limpeza mais bruta, né? Não precisa ser aquela limpeza fina, mas depois da marcenaria, depois dos serviços prontos, eu preciso fazer uma limpeza fina para o cliente poder é, habitar o espaço, tá? Depois a entrega final da obra. entrega final da obra, onde você pode ir lá... É, fazer uma fiscalização de todos os serviços executados, fazer um checklist, isso eu vou comentar em outra aula mais para frente, tá bom? Outro ponto muito importante é o de como o gerente de obra pode trabalhar e ele pode dividir aí o planejamento da obra em quatro partes. Né? Tem, ele tem essa função de dividir aí em quatro partes o planejamento dos métodos de execução como serão as execuções dos trabalhos, dos serviços, que tipo de técnica será aplicada, né? o planejamento físico financeiro da obra, como que, como, quando que vai entrar tal serviço, quando que vai sair, quando que vai ser pago. Né? Então isso eu estava comentando aí com vocês na, sobre a, a ordem né? da, da etapa de obra, então isso tem a ver também, né? o planejamento físico da obra, o planejamento financeiro, quando que será feito os pagamentos, é, planejamento de recursos operacionais e financeiros, aqui, é, orçamentos, né? ele entra nessa parte de orçamentos, na parte de pagamentos dos funcionários, então isso tudo na parte de compra de materiais, na parte de orçamento dos serviços, então isso tudo é importante, faz parte do gerenciamento de obras e ele precisa ter... É bem claro isso, porque eu não... entra naquela... naquele ponto que eu preciso atender o orçamento da obra, que eu não posso errar nesse momento. Né? É, uma... é um dos pontos que mais dá problema. Se você errar no orçamento, é, é muito perigoso, porque o cliente, às vezes, ele tem um, um valor pré-definido para usar naquela obra. E a hora que começa... Geralmente extrapola, né? e se extrapolar demais por causa de erro de orçamento, erro de, de, de planejamento financeiro, isso vai dar problema com o seu cliente. Você vai ficar mal com, na, diante do seu cliente. Tá? É, e o planejamento do canteiro de obra. O canteiro de obra, eu preciso pensar bem o que, que vai. como é que eu vou planejar esse canteiro de obra, porque vai chegar material, vai sair material, vai sair entulho, vai entrar é, serviços diferentes, com materiais diferentes, aonde eu armazeno tudo isso, aonde eu guardo, né? É, peças que chegaram que eu não vou utilizar nesse momento, então o planejamento do canteiro de obra é essencial, né, para você, cada etapa de obra tem uma forma de você trabalhar aí o canteiro, tá? então são pontos importantes aí que o gerente de obra precisa ter, precisa conhecer antes de começar um, uma obra. Outro ponto importante que um gerente de obras precisa conhecer são as contratações, as formas de contratações e as suas responsabilidades. Então, se eu tenho aqui é, um CLT, por exemplo, um contrato por CLT, aí você já precisa ter uma empresa, você precisa ser dono de uma empresa, de uma pequena construtora, talvez, para você ter esses funcionários registrados com você, para eles executarem serviços. Então, você tendo esses funcionários contratados por CLT, você fica responsável aí por todos os custos fiscais, você fica responsável aí pelo desenvolvimento dos trabalhos, né? Então eles prestam esses funcionários aqui, eles desenvolvem um serviço aí para sua empresa. Outra forma de contratação é por empreitada, que é muito interessante quando você é um autônomo, por exemplo, você precisa contratar um, um serviço, é interessante a empreitada, porque ou você contratar uma empresa que preste algum tipo de serviço, porque você não tem como contratar um funcionário CLT, mas o contrato por empreitada, você tem um, uma empresa que tem lá os funcionários, já eles já são registrados por essa empresa e essa empresa, essa empreiteira, ela já é responsável fiscal né, e por segurança também do, desse, dessa pessoa que vai prestar um serviço lá na sua obra. Então isso é interessante, porque se você não tem nenhum tipo de vínculo, na, nessa contratação O que acontece muito né Então é, acontece um acidente Por exemplo, um corte Algum A pessoa se machucou Executando esse serviço na, na, na sua obra Quem é responsável aqui É você né? É você profissional Caso tenha já uma empresa Trabalhando em conjunto Essa responsabilidade Ela já faz parte da empresa A empresa é responsável por esse funcionário Não que você também não tenha responsabilidade, porque você, enquanto profissional da obra, você tem que exigir o uso, por exemplo, de equipamento de proteção. Né? Eu vou falar disso também, e é importante você minimizar os riscos aí. Mas o contrato sem vínculo nenhum é o mais perigoso, porém, aqui ele é muito comum, esse tipo de contrato. Né? Você chama alguém, contrata alguém para fazer uma pintura lá na sua casa, mas você não tem nenhum tipo de vínculo, nem por CLT, nem por empreitada, você não contratou uma empresa, você simplesmente contratou lá um pintor. Você que vai gerenciar uma obra precisa estar tá, é, mais bem estruturado, precisa estar tá mais bem amparado. Então você precisa contratar aí alguém, pelo menos uma empresa que execute um serviço para você, que tenha lá, que emita lá uma nota fiscal, que pague lá os direitos trabalhistas, para esse funcionário, né? então é importante você, gerente de obra, conhecer um pouco aí sobre as responsabilidades trabalhistas e a contratação de quem vai trabalhar dentro da sua obra. E outro ponto importante aqui é a responsabilidade técnica. A responsabilidade técnica hoje nos apartamentos é, são necessários você apresentar aí um laudo com planta é, com o projeto que será executado e precisa de um responsável técnico, no caso de um, de um engenheiro ou um arquiteto que vai trabalhar aqui emitindo uma ART, uma anotação de responsabilidade técnica, ou uma RRT, uma re, um registro de responsabilidade técnica. Tá? Então para quem vai trabalhar com um design de interiores, por exemplo, que é um profissional de design, se precisar é, algum tipo de serviço vai retirar piso, troca de forro, remoção de, de parede, isso tudo, eu preciso de um responsável técnico que me permita é, verificar se é possível, por exemplo, uma remoção de parede, se eu posso é, trocar e colocar algum piso dentro de uma obra, porque imagina que eu tenha uma varanda e eu quero subir o nível da varanda, eu posso subir o nível da varanda com o quê? Com que tipo de material? Né? Tem? Eu preciso de um projet, ter o um projeto estrutural, conhecer a estrutura do prédio, então eu preciso de um, de um engenheiro, de um responsável técnico. E para quem está trabalhando com design de interiores, isso é importante, porque essa responsabilidade técnica ela não é simplesmente uma assinatura de um laudo de um documento esse profissional ele fica vinculado aí com a obra e ele fica responsável por essa obra aí por cinco anos tá então é interessante trabalhar sempre com a responsabilidade técnica de alguém que tem aí é, habilidade e conhecimento para executar certos serviços né ah, uma compra de um sofá já não é um caso, mas eu vou trabalhar com um serviço de civil, eu preciso contratar um profissional dessa área. Então, preciso ter essa parceria ou com um arquiteto ou com um engenheiro, alguém que trabalhe aí com, com obra civil, tá bom? Outro item importante que o, o gerente precisa tomar cuidado, conhecer e levar a sério é o projeto executivo. Esse projeto, eu já comentei com você aí em outra aula também, ele traz aí elementos que são necessários durante a obra, elementos que são necessários para a execução dos serviços. Então eu preciso levar o projeto executivo a sério, eu preciso imprimir esse projeto, colar ele lá na, na, na parede da obra, entregar ele para os profissionais que vão executar os serviços, os detalhes de marcenaria, por exemplo, então... Todo projeto executivo faz parte aí do gerenciamento de obras. Você precisa dele para que ele seja o seu guia, para que a obra seja entregue conforme o projeto. Principalmente se você pegou um gerenciamento de obras é, ou vai passar um, um projeto para alguém que vai gerenciar a sua obra. Você precisa desse projeto executivo muito bem detalhado para que as compras e as escolhas, os materiais, sejam comprados é, de forma correta, sejam especificados de forma correta, e para que não tenha erro aí, não só na compra, mas com relação às quantidades. Né? Então isso vai guiar a nossa, a nossa obra aí, tá bom? Então o projeto executivo não pode ser descartado, não pode é, simplesmente ignorar o projeto executivo, eu preciso levar ele ao pé da letra, tá bom? É, outro aspecto legal que eu trouxe aqui são posturas profissionais. A postura profissional ela é importante com relação ao cliente. né? Eu preciso transmitir aí confiança para o meu cliente, eu preciso ser amigável com o cliente eu preciso que eu não esqueça o nome do cliente, né? São coisas importantes aí na hora. Isso demonstra é, interesse né, com, com o cliente. Você é, ter um sorriso sincero, né? você ter uma postura corporal ereta, não chegar lá todo largado na obra, né? Você precisa é, se vestir adequadamente, então se chama dress code aí, né? Um código de vestimenta. É, tudo eu não posso chegar na obra de bermuda, eu sou o gerente de obra, eu não posso chegar na obra de regata, eu tenho que estar tá bem vestido, eu tenho que me apresentar como um gerente de obra. É claro que eu estou indo na obra, eu não posso ir de terno e gravata, mas eu tenho uma roupa adequada para vestir. né Não preciso pôr um uniforme, mas um sapato adequado, uma calça adequada, isso tudo importa, isso é uma imagem que você está passando para o seu Cliente. Não diga gírias ou palavras de baixo calão. Né? Isso também não precisava, talvez nem estar tá falando aqui, mas faz parte de uma postura profissional. Então, isso tudo você precisa enquanto gerente de obra, enquanto não só como gerente, mas o profissional design de interiores, o arquiteto, o engenheiro, precisa ter é, consigo né? para você apresentar, se apresentar para o seu cliente, se apresentar de forma Correta, se apresentar de forma coerente com o profissional que você é, que você está representando ali. Tá bom? Então, essa é a nossa terceira aula. Na próxima aula, eu vou falar sobre ferramentas utilizadas no gerenciamento de obras. E nos vemos então na próxima aula. Nos vemos então amanhã. Até mais.